Rapaziada, hoje eu voltei com aquele jogo que vocês pediram e esse mano me fez voltar, mano Se liga só, porque tá uma doideira, voltamos com Clash of Clans E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, isso mesmo, voltamos com Clash of Clans É, tô jogando, tô jogando, tá vendo né? Amém Oh meu Deus, muita gente aí fica desde que eu... Parei de jogar Clash of Clans pra jogar os outros jogos. Fica falando aí, cadê Clash of Clans? Sempre tem um outro lá, rebola. Meu Deus do céu, muitos pedidos a gente vê. E enfim, consegui fazer esse cara voltar pro Clash of Clans. Nosso amado Clash of Clans, o um youtuber muito grande pra fazer <risos> conteúdos, galera. Tava precisando, né? A rapaziada sabe que eu sempre... Eu, eu parei, depois eu voltei, continuo jogando E agora eu tô jogando bastante, as duas vilas Antes eu tava jogando só a vila do construtor Agora eu tô brincando essa aqui também E agora o Rebola, pra quem não conhece aí O Rebola traz Clash of Clans lá no canal dele, né Reboleira? Trazendo, exatamente, né? Clash of Clans lá é o principal do meu canal eu trago o Brown, eu trago outros jogos Mas o Clash of Clans é o meu amado, meu querido E é o que eu trago mais conteúdo pra vocês E o Brunão, tô passando aí algumas coisas novas Mudou ele, muito, né? Que mudou muita coisa aí, tô dando uma, uns toques pra ele e é que vim dar uma, uma ajuda aqui pro meu parceiro. É, é o meu coach, é meu coach. Bom, a, a ideia é o seguinte, eu tô aqui brincando, eu tava atacando, fazendo umas, uns ataques aqui. Primeiro que eu já tava na liga, liga campeão aqui, eu tava na liga você campeão. tava né? na campeão, estava tava na campeão. Primeira coisa que ele falou, baixa essa liga. Já baixou minha liga aqui e falou, vou te ensinar a fazer um ataque barato e você vai conseguir roubar pra caramba. Eu falei, oh, tem isso ainda? Dá pra roubar bastante? Ele falou que tem, então ele vai me mostrar e depois eu vou fazer igual. E você aí que tá aí do outro lado, não esquece, aqui embaixo tem o link do canal do Rebola, Clash of Clans lá, você que gosta de Clash of Clans, vai lá, se inscreve no canal, né, Rebola? Por favor, é, o link aqui é o, o link do canalzão aqui é justamente com esse vídeo da estratégia aí, maximizando o farm, que a gente vai fazer aqui agora. Deu muito bom lá, não tenho dúvida nenhuma que vai dar bom aqui também na Vila do Brunão. Então se você gosta de Clash of Clans, não perde, tem que se inscrever no canal dele também, mano. Sobe aí. Bom, a gente vai achar aqui uma vila bacana e a gente já volta pra mostrar a estratégia do Rebola. É, rapaziada, voltamos rapidinho porque ele já achou uma vila. Olha, bastante coisa, hein? Meio milhão praticamente de cada aí, vamos fazer a estratégia louco ó. Metade das tropas Bárbaro, metade arqueira ah, fala a quantidade aí pra galera copiar também Depende da quantidade de tropas que você tem Faz meio a meio, metade Boa. bárbaro e metade arqueira Baratíssimo Aí ó, não tem erro, você vai pegar aqui ó Quatro dedos aqui ó, dois e dois E aí você vai fazer Uma linha de cada lado da vila E depois duas linhas embaixo Duas em cima e duas embaixo Primeiro você faz com bárbaros na frente E depois com as arqueiras atrás Cara, vocês vão levar tudo, não vai ter... Problema nenhum, ó. Tem que tomar cuidado com o dedinho, ó. Aí já foi. dedinho já foi, ó. Olha lá, 60. Caraca. Soltei até um pouquinho a mais. Metade, metade. Não tem problema. Olha lá, soltei ali 65. Ali em cima, em cima já tá, né? Em cima já foi. Agora eu tô fazendo embaixo aqui, ó. Dois dedões. E aí a gente vai soltando Estão as tropas espalhando. aqui Tranquilinho, ó O ouro já foi quase todo E Caraca, agora mano. é só esperar o arregaço Que Olha vai isso, de tudo, mano. ó o ouro já foi tudo ou o Elixirino Cê... Nossa, até o Dark mano, também Mano, o Dark já foi Foi tudo Essa estratégia é muito Caraca, rentável mano. Você não perde tempo Com seus heróis levantando Porque você nem vai usar Faz Você só rápido, vai né? utilizar os heróis se ficar uma broca de elixir negro, alguma coisa com muito recurso pra você utilizar, mas... Vai valer a pena, né? Também vai valer a pena de zero zero, zero, zero, zero, zeramos, nossa. pegamos todo o recurso. Aqui não interessa estrela, se a gente vai ganhar, se a gente não vai perder. Essa liga que tá boa, né? Que Essa tá... liga tá boa, cristal 2, cristal 3 é ou no máximo ouro 1. Um. Fica nessas três aí que vocês vão achar um monte de vila desse tipo, ó. Zeramos aqui, ó. Nossa. Tá aí, ó, 500 mil de ouro, torre 500 de elixir é e quase louco. 3 mil de dark Galera, agora... Mano, o Brunão é a vez dele, vamos, vamos buscar lá, vamos vilas lá. assim pra ver se o humano aprendeu a estratégia. Vamos lá então. Bom, galera, parece pra vocês aí, pode parecer que demorou muito, mas aqui pra gente a gente analisou duas vilas. Só duas, duas galera, vilas. Só Essa, duas. Esse nível de faixa de, de troféus tá muito bom. E olha a quantidade de ouro, elixir e Dark, mano, é muita coisa. Bom, eu vou fazer da mesma forma que ele falou, fazer um V aí com duas, dois dedos, V em cima dos dois dedos, metade, metade. Cara, é muito rápido pra poder farmar desse jeito. Bora lá, primeiro aqui com os bárbaros. Opa, opa. Aí, boa. Boa. Já foi. Dá até pra colocar mais um pouquinho, ó. Boa. Beleza. E arqueiras por trás. Os bárbaros servem de boi de piranha, né? É, eles defendem e as arqueiras vêm fazendo a limpa. Ó, isso aqui é pra farmar bem. Então, ah, falar, ah, mas estratégia. Não, isso aqui é pra farmar, não é estratégia, né, Rebola? É. É estratégia isso. pra ganhar ouro. É estratégia pra você conseguir o passo a sua vila rápido. Porque aí você vai sempre ter seus depósitos cheios. Você vai conseguir passar a vila Numa velocidade absurdo, muito alta né, E upa rápida, né? Consegue farmar muito rápido Aqui ainda faltou bastante elixir Porque tem essas duas aqui no é, meio, né? É, e tem aqui, Três aqui. Também essas E também aqui, aqui, que... aqui, aqui, aqui você aqui vale pode pé, soltar né? Isso, aqui vale aqui a pena, vale a pena, pena né? é o que eu falei, ó, aqui tem duas de Elixir e tem até uma de Dark, tem três aqui, ó. Acho que aqui vale a Essa pena até porta... colocar o... Não, o monstro, não precisa, não. se você colocar o rei, ele vai descer e a rainha já dá uma tancada, bota aqui perto dessa... Bota já no meio aqui, né? Isso, bota aí os três, bota a rainha que ela faz a boa. Aí já ajuda, né? Vai pegar tudo ali, vai dar uma boa de uma ajuda, é a gente quase vai conseguir zerar, né? Vai conseguir bater bastante, conseguir, levar bastante ó, O poder coisa. do rei, o poder do rei. Vamos lá. Se ele Não deixa estourar, ali. não. Aí vocês têm que utilizar os heróis somente nesse caso quando ficou bastante recurso para trás. É bom usar. Esse Às vezes ficou. Ele conseguiu zerar o Dark já que tinha uma broca ali que tava cheia e aí ficou algumas alguns coletores. Tem um aqui, tem um lá em cima. Sim, então sim. ele não vai conseguir zerar. Mas de qualquer forma é muito rentável. Vocês vão ver que ele vai, que ele conseguiu. Roubar muito ouro e elixir pelo menos uns 200 mil, 300 mil ele vai conseguir tranquilo, galera. Vocês é rainha... vão upar muito rápido isso. Pode já zerar, Brunão, que mano, se não. É, deixa ela pegar esse pegar Esse, esse elixir aí. aí que aí fica monstro. Isso, usa o poderzão, olha lá. Já tá, dá pra, até até pra ter... pegar aquela de ouro ali, ó. Dá, tá, dá pra pegar o ouro também. Vocês é, têm que usar isso. aí, o gorda não ajuda. O ouro Pode zerar pra, pra rainha no... É, e a ideia é fazer isso pra poder ter farm rápido Então, é um dos farms, mais... eu acho que é o farm mais rápido, não tem outro farm Você acaba não perdendo seus heróis, exceto assim, quando você acaba falando Ó, oh, vou usar pra poder pegar o que sobrou, mesmo assim, ó, 640, 400, 4 mil Dois ataques você já pegou bem mais de um milhão, né? Cara, só o Elixir Negro já valeu muito a pena Se tivesse só pego o Elixir Negro, galera, 4 mil de é Dark muita coisa Pra você não ter gastado um real de Dark é muita coisa então vocês usem essa estratégia porque vai dar muito bom Ela é a mais rentável porque são as tropas mais baratas e são as que demoram menos tempo pra fazer Então, se você ainda acelerar o quartel, é um ah, farm atrás do outro Vocês vão eu vou fazer o depósito rapidão, mano. Vou fazer o seguinte ainda, nós vamos fazer isso tudo aqui em live Eu e o Rebola estamos combinando de fazer lives lá no Facebook, vocês sabem Link tá aí embaixo também na descrição, a gente vai fazer lives A gente já faz de Clash Royale, de Brawl Stars de, de PUBG, sempre juntos E agora a gente vai fazer também de Clash juntos E aí dá pra gente ficar tentando é, Farmar e, e fazer maximizado né, mesmo. Acelerar tudo e sair Fazer farmando umas zoeiras lá pra animar mesmo Todo mundo farmando junto lá, acelerando na Inclusive, estratégia, ó. nós vamos dar Ao vivo Alguns esses nossos queridíssimos, cadê, cadê? Passes aqui, ó, aqui, ó. de batalha Passes de batalha, vamos pegar aí o passo de batalha Vamos dar pra rapaziada pra conseguir pegar aí Os novos visuais, da hora demais Esse mês a gente já tá finalizando Mas pro próximo mês aí I vai ter. ter muita coisa Boa nos dois canais aqui em conjunto E vai ter muito passe de batalha Pra vocês aí, beleza? Ó, dois ataques a gente já conseguiu fa fazer bastante coisa Meu ouro tá quase ali no máximo Show de bola, tô melhorando aqui a minha vila, tem bastante coisa pra mexer, ele tava até me dando umas broncas, falou, ó, oh, tem que upar direitinho. Já tá, tá colocando na ordem aqui, vamos fazer tudo direitinho pra poder deixar a vila zica. E também, a gente vai trazer alguns conteúdos também de vila do construtor também, aguardem, rapaziada. É isso, né? É isso, base do construtor, guerra, farm, guerra. layout, sorteio pra vocês, não vai faltar conteúdo de Clash of Clans em conjunto aqui dos dois canais, então não, não perde tempo não, é isso mesmo. se inscreve nos dois canais aí, se você curte Clash of Clans, essa cara, é a hora. essa é a hora, não tem mais desculpa, dois ah curto Clash, mas aí. pouco canal faz, né? é, exatamente, aqui ó, Já vai ter muito Clash e junto aqui, vai vir muita doideira ah, e vocês vão se dar bem, hein? outra coisa, a gente tá na pegada pra narrar os torneios, então esperem torneios, esperem zoeiras, Premiações, nós estamos montando algumas coisas bem legais e mais organizadas ainda Então aguardem que nós estamos na pegada para mexer com o competitivo de Clash of Clans, mano Exatamente, é só bora porque o Clash tá num ponto muito bom A gente tava numa queda, mas agora estamos com força total Competitivo em alta E nós vamos para cima desse competitivo aí também, hein, rapaziada? Então é isso, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, acompanhou Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal do Rebola Que tá aqui embaixo na descrição Muito importante